Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Pão de Açúcar Platinum Mastercard. É, meus amigos, voando para o black do Pão de Açúcar, o cartão mais esperado do ano através dos milheiros. O Pão de Açúcar está dando upgrade junto com o Itaú, para os cartões Mastercard Platinum para o Black, tanto o cliente recebendo o convite do banco ou você entrando em contato pelo chat do Itaú pedindo o upgrade, eu vou mostrar para vocês que é a enxurrada de membros conseguindo o upgrade para o Black, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, nós somos o primeiro canal a trazer para vocês no grupo do Black Card Luxo e membros do canal a informação do novo Black, do Pão de Açúcar. Na reunião que eu tive com o Itaú também, as informações é, referentes ao Black que estaria sendo lançado aí por convite para alguns clientes. E quando foi no dia 18 de janeiro deste ano de 2023, os clientes começaram a fazer upgrade pela central ou recebendo o convite que eu vou mostrar para vocês. Pois é, o cartão mais esperado para os milheiros, chegou a sua vez aí, o Pão de Açúcar Mastercard Black do PDA. E eu vou trazer todas as informações que só o nosso canal tem referente a esse cartão. Vamos às mudanças então, mas antes eu quero mostrar para vocês como que os membros estão agindo lá com a central, veja. O upgrade realizado com sucesso novo, cartão chegará em 12 dias, posso ajudar em algo mais... Então, trocamos meu Visa Platinum para o Mastercard Black Pão de Açúcar, certo? Me passe protocolo, por gentileza, sim PDA Mastercard Black. Ou seja, o cartão que dele era Gold ou que era Platinum, trocou para o Mastercard Black do Pão de Açúcar, tanto a versão Platinum ou a versão Master. Ou seja, o Itaú flexibilizou geral. No vídeo anterior, eu trago para vocês informações falando da isenção da anuidade por 12 meses tá geral a isenção, né? Essa é a matéria que o Itaú tá mandando para os clientes, isentando a anuidade. No segundo vídeo, que é esse aqui agora, eu trago para vocês o upgrade para o Mastercard Black do Pão de Açúcar. Então esse é um dos membros, vamos para o próximo. Lá no personalité, olha que interessante, é, Mastercard Black, né? Sim, sim, kkkkk, conversão realizada com sucesso no personalité também para o Pão de Açúcar. Outro membro. Verifiquei aqui o mostra que a liberação da conversão para o PDA Black, anuidade é 650 e você pagará 12 parcelas de R$ Tudo bem? Posso fazer a conversão? Aí o membro não é isento? Aí, nova troca de bandeira também visa para Mastercard. Mastercard Black. Show de bola, também fez a operação. O Upgrade realizado com sucesso. Seu novo cartão chegará em até 12 dias, Pão de Açúcar. Tá? Agora, deixa eu mostrar para vocês o material que os membros estão recebendo do Mastercard Black do Pão de Açúcar. Veja bem, sete maneiras do seu Pão de Açúcar Black facilitar a sua vida. Nosso desconto é exclusivo nas lojas do Pão de Açúcar, 20% off em queijos, vinhos, cervejarias, cervejas especiais e marcas exclusivas. Programa de pontos a cada um dólar gasto, 5 pontos nas compras realizadas nas lojas físicas e online do Pão de Açúcar. Extra, compre bem e também Pão de Açúcar. Um dólar é igual a dois pontos em demais compras no dia a dia. Cashback Pão de Açúcar? Mil pontos é igual a 30 reais nas lojas do Pão de Açúcar. Antes era 25, tá? Sala VIP Mastercard Black ilimitado para o titular e os adicionais junto ao Mastercard Black, Terminal 3, Sala VIP 1 e Sala VIP 2. Seguro de viagem, é, concierge, compra protegida, priceless, cities, isenção de rolha. É muito legal, né? Essa essa conversão aí para o cartão Black do Pão de Açúcar, viu? E o cartão é justamente esse que eu estou mostrando, com a minha imagem aí, Leandro Vieira. Esse é o cartão oficial Black que a galera está recebendo no nosso canal aí. Gente, foi tanta gente que recebeu essa, essa, essa mudança hoje e olha, eu teria que mostrar tanta gente aqui do Black Card Luxo, no nosso WhatsApp. O Danilo participa comigo lá agora, meu editor, e ele está vendo lá enxurrada de mensagens que chega diariamente no Black Card Luxo, e os membros disparando mensagens da mudança para o Black, tá? No entanto, alguns casos estão acontecendo, só conseguem mudar se tiver 20 mil de limite, tá? Eu vi casos aqui no canal de membros só conseguirem fazer o upgrade se tiver 20 mil de limite, tá? Então, até eu vou mostrar para vocês aqui referente a isso daí. Então, alguns casos precisa de 20 mil, mas no caso a central já estava tentando fazer o upgrade do um aumento, aumentar o limite para tentar pedir o Black para o um membro do canal também, tá? Lá no nosso blog, o Danilo postou lá uma matéria referente ao Black do Pão de Açúcar, né? Nós somos o primeiro canal a trazer as informações do Black do Pão de Açúcar também e aí eu quero, junto com vocês, é, acompanhar essa matéria porque o canal ficou em destaque três dias seguidos no Google como o, o, a matéria assim, mais procurada na internet, que é o nosso é, PDA Black, tá? Então nós vamos trabalhar ele aqui agora ele chegou, o Mastercard Black, vamos dar uma olhadinha aqui no dia do lançamento, ao invés de nós publicarmos sobre o Platinum e Gold, nós publicamos sobre o Black. É oficial, o Black do Pão de Açúcar acaba de sair, conheça tudo sobre as mudanças que vão acontecer. Neste artigo fique sabendo de tudo o que vem com o novo lançamento, pois agora é oficial. Conheçam o novo Mastercard Black do Pão de Açúcar e as demais mudanças que acontecem a partir do dia 2 de fevereiro de 2023, tá? Vamos lá. Com o novo cartão Pão de Açúcar Mastercard Black, você terá acesso a diversos benefícios exclusivos. Como eu acabei de falar para vocês, vinhos e tal, né? Pontuação também já falei para vocês. Vou pular aqui. Anuidade é a mesma, R$650, tá? Então, não se preocupe que a anuidade é a mesma. Não terá mudanças. A cada ponto, então, um dólar é dois pontos ou um dólar é cinco pontos, vindo das lojas, né? E esses pontos você pode trocar para os parceiros TudoAzul, Latam e Smiles, um por um, tá? Então, poder, agora, o deságio... Entre os pontos é o mesmo, então é um por um para os programas parceiros, tá? E aí você tem lá a Sala VIP Mastercard Black, você tem aí o Concierge, Com Protegida, Price, Seeds, todos os benefícios que a Mastercard Black tem que eu vou falar para vocês aqui agora, tá? Vamos lá. Sala VIP Lounge Key, por enquanto o cartão não te dá acesso ao Lounge Key grátis, os acessos são pagos. No entanto, Sala VIP Guarulhos, Terminal 3, Sala VIP 1 e 2 de graça para o titular e os adicionais. Seguro de viagem, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Price, Cities, Travel, Rewards, proteção de compras, seguro garantia estendido original, roubo em caixa eletrônicos, surpreenda a Mastercard. Esses são alguns do bene, dos benefícios do Mastercard Black PDA, o pão de açúcar. O spread do cartão é 0%, o dólar praticado é o comercial, e você tem aí. Um dos melhores cartões ainda para compras fora do país e também dentro do país, para quem usa o cartão dentro das lojas do Pão de Açúcar. Além do design mais bonito, black, com todos os benefícios que eu acabei de falar para vocês, vale a pena ter um cartão desse, ainda mais com anuidade de um cartão black baixo, né? 650 650,00 perante ao que o mercado cobra aí. Geralmente está na casa de R$ 1.200,00, uma anuidade desse cartão. O que falta aqui é um acesso ao lounge aqui, grátis, dois acessos pelo menos, por ser bandeira Mastercard. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês queiram transformar o cartão de vocês para o Black, qualquer bandeira, basta entrar em contato com o chat do Itaú para tentar a solicitação ou receber a, o convite do Itaú para a upgrade para o cartão Black, conforme mostrei aqui na imagem para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um bom para os abraços, então.